É. é. o Joaquim, é. né? Eu sou o Joaquim. Como é. que é o nome do senhor? É Désio Pereira da Silva. É Désio Pereira da Silva. Eu sou é Désio? Eu sou lá do Nordeste. Cara. Aonde? Eu sou lá que é a região do Monté, Pernambuco. Pernambuco? É, é aí muito, o o tá... muito tempo ali. Mas o senhor está perdido aqui em Franca? É, é, é muito tempo, né? E não encontrei o um buraco certo aí. É. <risos> O senhor há quantos anos o senhor mora em Franca? Mais, há mais de 30 anos. 30 anos? É. E o senhor vem de onde para cá? O senhor vem de São Paulo? De... Eu vim de Petrolina, Pernambuco. Pernambuco. De Petrolina, é. o senhor de Petrolina, sai? Petrolina, eu fui direto a Ribeirão Preto. E ficou em Ribeirão quantos é. anos? Ribeirão Preto, que lá, lá é muito quente, muito ruim. É muito... bom, é bom serviço. É. Mas para se fazer moradia lá, viver lá, lá é muito, lá é muito quente. Muito quem? Eu fiquei lá uns quatro anos. Trabalhando com. A minha profissional lá no Nordeste, eu no banco. Só para dinheiro. Você, você sabe o que é que eu fui em frente ao Rio de guarda noturno. Se quiser ganhar, é com D. <risos> Ei... Mas, Mas o, senhor, o, o senhor, como guarda, o senhor foi assaltado alguma vez, não, né? Não, eu não. Eu não. Eu não. Não, já, já, já tentaram querer, querer roubar a firma do homem né? Mas eu fui muito esperto, eu me escondi. <risos> o senhor usava arma, não, né? Eu trabalhava armado. Armado? É. De direito, né? é. Só que eu não né? Não deu tempo, não. O... O nome dele mesmo que falou é Désio Pereira, Pereira, Pereira. É Désio Pereira da Silva. É. O senhor é quem são os irmãos do senhor? Rapaz, meus irmãos já foram de Deus já levou tudo. Eu tinha José Pereira da Silva, Antônio Pereira da Silva e a minha irmã Deus já levou Você sabe que só, só tem alguém aqui andando atrás? Então o senhor está contando histórias, falando da família do senhor. Como que chama as irmãs do senhor? Chamava? Uma chamava Nilza. E a outra? E a outra Neuza. Neuza. É. E elas vieram morar onde? Vieram morar em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Quando o senhor veio, o senhor veio com quem? O senhor veio com. com... Ah, eu vi aí um filho. Deixei a família lá para ver se o eu... a de vida aqui. Então foi pior. É. Me fala aqui agora, o senhor veio de Pernambuco. Sim. Lá de Pernambuco, como que chamava o pai do senhor? Meu pai chamava é Venceslau Pereira da Silva. Venceslau Pereira da Silva. Pereira da Silva. E a mãe? Raimunda Maria de Jesus. Raimunda Maria de Jesus. O senhor é Désio, O senhor lembra de irmãos dele, do pai do senhor, não, tio? Não, não lembro, isso isso, essas coisas aí eu não eu não cheguei a conhecer a família do meu pai. Né? E da sua mãe? Da minha mãe eu cheguei a conhecer 11 irmãs dela. É uns 4, 5 irmãs dela. Hoje o senhor está com quantos anos? 85 anos. 85 anos. Está de parabéns, velho. É. Eu nem voltei mais. Para que esse vai voltar? É. <risos> <risos> o senhor Edésio. Vamos conversar mais aqui. Em Franca, o senhor trabalhou com o quê? Aqui em aqui, Franca? É. Trabalhando no sapato, mas trabalhando de guarda. De guarda? Foi só o que eu achei de serviço. Às vezes você vai de presente também. É. O senhor chegou com 50 anos aqui? O senhor chegou casado com filhos? Nossa, Como é que é? Hein? Fui casado com a mulher, mais de 50 anos, vivia com ela. A esposa do senhor? É, mais de do filho. E qu quantos filhos? Tem, foram quatro, morreu uma filha. O nome deles? É o César Pereira da Silva, Francisco César e o Willa Pereira da Silva. E a filha que morreu? A filha morreu, que a uma Núria. A Núria. Núria Pereira da Silva. O senhor tem Não, neto? Núria Maria de Jesus. Então o senhor tem neto aqui? Neto. É. Neto eu tenho fazendo aí, Eu um aqui. Um punhado. É. E neta também. Bisneto não, né? Não, bisneto tem não. Ainda não tem, não. É. Bisneto o senhor sabe o que é, né? É. é o filho do neto. É, é filho do neto. É, filho é dos netos. Neto. É. Bisneto. O que, que, que o senhor me fala da vida? Só coisa ruim. Coisa, o que era bom já foi. O senhor teve muita saúde mais jovem. Sim, então, pois é, o que era bom já foi. Agora o está vindo coisa, é, é, é a doença. Eu estou doente, cara. Com 85 anos doente. Mas esse problema do senhor é um problema nosso. Eu vou fazer 70 anos. O, o senhor está com 15 anos mais velho do que eu. Pois é, pois tem, tem que cuidar. Tem que ter que cuidado. Beber água bastante? Eu bebi muito, era cachaça. Era cachaça? Eu só esquentava o gogol meu. E fumar? O senhor fumou? Não, ainda bem que eu não fumava. Só bebia? Só bebia cachaça. Mas eu só bebia pouca coisa, só para. Com dois cepé, eu já ficava tonto. O senhor bebia durante a semana ou só o final de não, semana? Não, bebi só eu bebia só com eu. Às vezes saía assim, um fim de semana e. E na, no boteco, eu não bebi, eu pagava para quem quisesse beber. Eu é idiota. É. O senhor chegou a estudar ou não? Estudei. Que, que escola que o senhor estudou? Eu fiz Márcio, fiz o, o, o básico. O ba... Lá em, em Pernambuco o senhor chegou a estudar? Foi lá mesmo que lá? alguma coisa. Aí de lá entrei nesses banco, só no banco. Banco do, do Brasil, trabalhei dois anos. No Banco do Jovem do Estado Pérez, eu trabalhei mais dois anos. Aí, por causa do vírus, eu votei contra o governo e mandaram para fora. É. Aí, contra o governo do Estado, o governo soube que o cara votou contra ele lá, mandou os caras embora. Eu não preciso ir no balcão, não. Mandaram embora. Mas fazer o quê, né? É. E agora? É. Eu vou votar no, no Bolsonaro. Manter ordem, disciplina. Mas, é. Não, o Lula já está muito conversado. Vou, vou fazer. Vou, vou fazer qualquer um faz. É, ele ficou 15 anos lá, né? É, ele é de uma, até que de Ninguém vê nem a cara está escondido. É. É, palácio, nem na rua não pode sair, o pessoal não... Não, não pode ah, não. Descondenado? Não, esse é só conversa para fora também. Só conversa para fora. O, o, sua ideia é... Fazer o quê? A vida nossa é uma caminhada. É. É isso mesmo. O senhor está aqui caminhando. É. Acabou a caminhada? Acabou tudo. Eles falam, a Bíblia fala que a gente vem da terra, do pó. E, e o depois... pó fica e do pó fica. É. Só o espírito que volta para Deus. É. O, o senhor está mais evoluído, não está? Desenvolvido, o senhor aprendeu muita coisa. Se eu fosse viver hoje com, com, com 15 anos, o que que o senhor ia fazer? Você ia ter uma vida diferente? a vida de hoje? É, se eu tivesse hoje 15 anos. Está com duas, três mulheres. Oh, entrei! <risos> Que é só o que tem ruim aí, é é. mulherada mesmo. É só o que tem. É o que, mas vocês falam que mulher é coisa boa ou o senhor fala que a mulher é coisa ruim? Não, o mundo, o mundo nunca foi bom, não. Nunca foi bom. É. E, e a fé do senhor? Que fé que o senhor tem? Fé? É. Eu tenho muita fé em Deus. Em Deus. Será é que ela existe, né? É. <risos> mas eu acho que... Eu acho aí, eu acho que tenho certeza que ela existe. Existe, né? Nosso Deus. Porque tudo foi feito por ele, né senhor? É, tudo vem da vontade. É. É. Vem da vontade de Deus. E, e se a gente não tivesse a graça de Deus, gente nem saía. É. Nem chegava nesse modo, né? Não existia nada. Não existia nada. Não existia nada. É. Mas é bom que a gente está vivo, né? É. Eu ainda vou viver uns, uns 20 anos. Ó. Oh, então tá bom, ué. 85 mais 20 vai para 105. Sim, ah, é? Ué? O senhor comeu muita verdura? Couve, cebola, alface? Rapaz, eu não, eu não lembro. Né, porque... Lá do norte comia muito, era carne forte dentro né, de cabrito. Eu comia muito, era tanta bobina, abobrinha lá, senhor. Abobrinha? Abobrinha. É. Machixe? Ah, machi... Aqui ninguém come machixe. Aqui ninguém come. Aqui ninguém quer que lê. E lá o pessoal comia com boca boa, né? <risos> é. Lá ninguém come mochique, não. E leite? Não, não, é aqui que ninguém come mochique. É. é. Aqui ninguém compra os é. nem conhece, né? Pouca é. gente conhece. É. Tomate? Tomate a gente come. Tomate. Qual o também? O chuchu. Quem é esse? dono do Boazinha ali. É. É sua ideia, eu vou deixar. Vou encerrar aqui a conversa. Obrigado se do você, senhor. E se você que com Deus, uns 8, 70, tantos anos, Amém. Porque daqui para mim não tem nada bom, não. É... Aproveitar enquanto está vivo e está mais ou menos, né? Mas se você voltar no Bolsonaro, que essa resposta melhora, né? Melhora. O Mas Brasil quatro precisa. Quatro anos? Quatro anos. Vai melhorar. Vai melhorar. O sou Edésio, eu tenho um amigo que eu perguntei pra ele, você tá bom? Ele falava assim, ah, eu tô bom, eu tô, tô, o, o, o meu pai, eu perguntei pro pai dele, ele falou assim, meu pai tá bom, ele tá tomando banho sozinho. Ele falou assim, então tá bom. Aí eu fui perguntar para um outro senhor, e aí, tudo bem? O senhor tá bem? eu falei assim, ah, eu tô bem. eu Ainda não tô usando fralda. Eu falei assim, ah, então já tá ah, bom, você fala... Se você está é... tomando banho acompanhado, alguém dando banho fraude, e não está colocando é... fralda, já tá bom. Vai entrar de fralda. É. Esses caras, esses caras de, depois dos 80, quando eles adoecem, eles desusam. É. Ele diz, ninguém quer trocar aquele cara. É. É muito. É melhor morrer mesmo, É depois constrangedor. De, depois dos 80 você morrer. É. Não tem mais nada bom para você, não. Mas você come, você não tem a, a, a paladar, né, é. apetite? Não, comer, bem. comer, eu como, eu como tudo. senhor come tudo? Eu não como mais, porque eu estou sem dente. mas <risos> você não pode comer Os pé de moleque. Os caíram tudo. É. é, mas o senhor não guardou eles, deixou eles embora? É, não, não, Mas é bom, né, é. Botar, o cara está bem curtindo, está é. pisando, tá bom. Tá andando. Não que... pode adoecer Graças a Deus Eu estou né? doente, mas é uma doença que, que, não, que não deixa eu cair que Deus abenço... Não sei por que é. Que Deus abençoe o senhor tô... O senhor está falando com o pastor Ronaldo Ah, o senhor é de igreja? É, Fagueja. presbiteriana eu... foi É esse, foi esse. Foi... Deus abençoe o senhor E que Jesus ilumina O caminho do senhor Venga, viu E dê luz e paz Para o senhor Sempre eu tenho muita fé Não é. sei por que eu nunca vi Jesus Cristo, nunca vi Deus. Eu não sei muito a fazer esse É, mas ele está sempre presente junto com o senhor. Mas é o que eu peço. É. Deus abençoe o senhor. Eu estou muito tropeçar. É, eu estou aqui apertando a mão dele aqui, é. É do senhor Edésio Pereira da Silva. Minhas mãos estão limpinhas assim. É. porque é. eu, eu nunca trabalhei. Ah, nunca trabalhou. Você trabalhou muito. Essa não é o corpo. Ó, é. oh, Deus abençoe o senhor. Eu estou aqui no aeroporto. Como é, Como é que chama essa rua? Rapaz, lá. essa rua aqui é Manuel Silva Paulinho. Aqui ver é o mercado Adriano. Adriano. É. é o fundo dele. Como é tua graça? Ronaldo. É oh, o Ronaldo, Ronaldo. É. Deus abençoe. <risos> Aí, não ó, nada, vai embora, ó eu valeu. Que ir banco, pegar a eu rio. vou, eu vou, eu vou filmar o senhor caminhando. Porra. O senhor caminha direitinho, eu viu? Eu vou pegar a régua do momento porque nesse negócio, né? ó, é isso aí. <risos> Deus abençoe. eu tá é, vou filmar o senhor caminhando. Eu não sou bom, não. O senhor tá bom. É. Oi, viu? É. Tchau, filho. Tchau, bom dia. É. Tchau. Eu nem caminhar no caminho, ele tá caminhando. Aí, ó. Graças a Deus. Você conhece ele, Camargo? Ah, é. Sempre passa aqui, só um Você viu hoje a gente plantou é, é, isso? É, ele vem. Passou aqui, oh, tá dias. aqui. Ó, eu vou andar. Um abraço pra você. Parabéns pela compra pela e dá, mano. E vão tirando história dos outros, né? Que a nossa história depois alguém vai vai tirar a nossa história. Ali está um Bem, é, um lavador e é um cara de é, é, chuva. Eu tenho até ele... o nome dele aqui. Você vai lavar o prato Eu preciso lavar. É muito serviço. É isso aqui, Paraná. Você vai o. Não, hoje não. Eu, eu, sei, é, eu não posso. Fazer fazer aí. entrar cá, é, é. hora eu falo, Renata já faz o café. Aí, ó. Até fazer o faz o também, né? Aí eu... eu... eu... fica tudo completo, né? Uai. É eu cartão desse. Só tem ovo aqui. Vamos lá. É isso aí, Tamar. Dia 28 ou 27. Hoje é 27, do 10 de 2022. É o Lava Jato do Padrinho. Esse aqui é o Lava Jato aqui que eu tava filmando ali meio de longe. Agora eu parei aqui, mas o aeroporto é, é, é movimento aí, gente. movimento de Algarve, 99305-6300, é isso aí, o Lava Jato do Padrinho.